O mercado está cheio de novidades e de opções de iluminador Agora hoje eu vou te mostrar uma opção em bastão Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 O produto que eu vou utilizar hoje não é novidade nem lançamento da Maybelline Ele já chegou ao Brasil desde o final do ano passado Eu estou falando do... New Master Strove Stick É o um iluminador em bastão da Maybelline Eu comprei esse produto no início desse ano E eu fiz um vídeo de comprinhas que tá aqui no canal Se você quiser dar uma conferida, eu vou deixar o link aqui nos cards Bom, então vamos conhecer o produto? O produto vem com 6,8 gramas Dessa embalagem plástica Que mais parece um batom jumbo E olha, não tem cheiro de nada e a cor que eu comprei é essa, esse tom aqui, olha, ele é bem clarinho, é a número 100. A gente chama de light. E a Maybelline também trouxe uma outra cor, que é a Medium nude glow 200. Essa tem uma pegada assim um pouco mais dourada, enquanto essa aqui é mais perolada. E as gringas têm uma terceira opção, que é o dark gold 300. Em nome de todas as brasileiras tem um recado para a BabyLine. Traz essa cor para cá, gente! O produto você pode aplicar de algumas formas. Você pode usar um pincel. Esse aqui eu utilizo para corretivo. Passa o pincel... E depois você vem aplicando nas áreas onde você quer. A outra é que é a famosa, né, esponjinha, todo mundo usa esponjinha pra tudo. É você passar a esponjinha e ir aplicando nas áreas onde você quer. Também pode utilizar, que é aí o objetivo do stick, é você né, abrir o produto e aplicar diretamente ou passar o dedo e ir aplicando. Agora eu vou fazer a aplicação desse lado do rosto e aí eu vou pesar um pouquinho mais na mão e atender aos pedidos daquela que adora utilizar o glow que o iluminador proporciona. Para fazer isso, esse tipo de produto ele tem um efeito melhor se você aplicar ele direto no rosto. Então você observa que ele tá bem carregado, tá vendo? Aí o que, que a gente faz? A gente pega com a ponta dos dedos e dá leves batidinhas. Você pode fazer isso também com a esponja, você pode fazer isso também com o pincel. Eu vou utilizar aqui a ponta dos dedos. Ele pode ser aplicado em várias áreas. Para isso, basta que você imagine uma luz de cima para baixo, fazendo a iluminação do seu rosto. Você vai observar que essa luz, ela vai pegar aqui, olha, no alto das maçãs, topo do nariz, parte aqui da sua boca, parte do seu queixo, parte da sua testa. Então é mais ou menos aí que você precisa iluminar. Já desse lado, eu vou fazer a aplicação do jeito que eu gosto. Eu pego o meu stick e passo o dedo e vou aplicando assim, bem discretamente. que você também pode utilizar o seu iluminador é usar ele como uma sombra cremosa Uma outra forma que você também pode usar esse iluminador é passar ele nos seus lábios passar por cima, só para dar um glowzinho aquele brilho que fica bonito eu vou usar esse lip balm assim sem cor nenhuma, ele bem cremoso e aí eu vou complementar agora aplicando o iluminador em todo o rosto assim, olha, do jeitinho que eu gosto com a pontinha dos dedos e levemente iluminado Olha, o que mais eu gosto nesse produto é a sua praticidade Sabe aquela sensação de que você simplesmente perder algo que você gosta muito Quando um iluminador que você tem, por exemplo, em pó Cai no chão e se parte e vira pó efetivamente? Nesse caso, esse produto em bastão você não passa por essa situação Outra coisa que é legal é que você pode também utilizar ele na sua bolsa Eu vou trabalhar, não quero ir toda trabalhada no iluminador Com a minha maquiagem bem sutisca quando eu sair, vou para o um happy hour ou eu vou esticar para algum outro local fora do meu horário de trabalho. Eu pego esse iluminador e ó, capricho, dou aquele up na minha maquiagem e ele volta para a bolsa feliz e contente. Um item que eu acho que pode pesar um pouquinho na hora da escolha é com relação ao preço. No mercado você encontra outros iluminadores por um preço bem mais em conta e eles também te dão um resultado Parecido. Agora a gente tem que pensar que a gente tem um produto que é super prático e tem por trás de tudo isso a Maybelline trazendo aí um produto de alta qualidade. Então olha, esse iluminador veio pra ficar. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou você faz o quê? Dá um curtir nesse vídeo e se inscreve no canal. É simples. Tem um botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo? Então clica nele e se inscreva no canal.